Assim, assim cantava ela. Pelo meu coração passa tão fugitivo o seu cantar. Que a lembrança não pode prechar. Assim cantava ela, com aquela voz que era moinho de flores molhado na água morna da, da tristeza. Que cabelos, que vã que beiços tinha. Eu esqueço. Somente a sua voz morta fica no cada leito do meu peito acesa. Perderam-se meus olhos e o cabelo e o vá. Ficou-me só a sua voz, o eco da sua voz, sem verba, sem contido, o seu cantar. Que cantar era? Pelo meu coração passa como uma maina na bris de outono, remexendo com as asas a arboreda. Como canta essa briz Assim cantava ela. Assim era a sua voz, aquela voz que era feixe de estrelas espargidas pelo céu da dor.